O que é que se passa? Parece que estão a discutir no palco. Talvez faça parte do espetáculo. Quando se viu uma coisa assim. Senta, isto está sossegada. Ah, finalmente, até que enfim. Silêncio, silêncio. O gong? Porquê? Porquê? Quem dá ordem para tocar o gong? Quando chegar à altura, quem dá ordem de tocar o gong sou eu. Lamento a momentânea desordem que o público pode perceber atrás do pano, antes da representação começar, e disse peço desculpa, apesar de que... Se a quisermos tomar como prólogo involuntário... Aqui está. Eu não tinha dito. O senhor tem alguma observação a fazer? Nenhuma. Estou só contente por ter adivinhado. E ter adivinhado o quê? Que aqueles barulhos faziam parte do espetáculo. Ah, sim? Pensou? Julgou que eram propositados? E logo hoje, que me decidi a pôr as cartas na mesa... Pois desiluda-se, meu caro senhor. Eu disse prólogo involuntário, mas acrescento. Talvez não completamente despropositado para o espetáculo insólito a que ireis assistir. Peço-vos que não me interrompam. Aqui está. Minhas senhoras e meus senhores, neste rolinho de poucas páginas, tenho tudo aquilo de que necessito. Quase nada. Uma noveleta ou pouco mais. Quase nada dialogada aqui e ali por um escritor que vos não é desconhecido. O nome! O nome! Quem é? Por favor, meus senhores, por favor. Não foi minha intenção chamar o público para um comício. Estou disposto, sim, a responder pelo que fiz. Mas não posso permitir que me peçam contas durante a representação. Ainda não começou? Começou, sim, senhor, e quem está menos autorizado a não acreditar nisso é o próprio senhor que tomou aqueles ruídos de há pouco pelo início do espetáculo. A representação já começou, uma vez que me encontro diante de vós. Eu não vim aqui para ouvir uma conferência sua. Mas qual conferência? Como é que o senhor pode julgar e afirmar tão viamentemente que eu aqui esteja para o fazer ouvir uma conferência? Volto a pedir ao público que me não interrompa. E previno-vos, uma vez que já havia alguns dos senhores críticos a sorrir que esta é a minha convicção. São evidentemente senhores de não a respeitar e de continuar a atribuí-la injustamente ao escritor que, no entanto, onde concordar, terá o direito de sorrir perante os seus críticos, tal como agora sorrindo esta minha convicção. Isto evidentemente, no caso, as críticas virem a ser desfavoráveis, porque se acontecer o contrário, o que será injusto? Será atribuir ao escritor os louros que me cabem a mim. A minha convicção funda-se em razões sólidas. A obra do escritor está aqui. E com ela o que é que eu faço? Transformo em matéria da minha criação cénica e sirvo-me dela como sirvo do talento dos atores escolhidos para representar os papéis segundo a interpretação que Deus eu terei feito. Como também me sirvo dos cenógrafos a quem mando pintar ou arquitetar a cena, e dos maquinistas que a de pé, e dos eletricistas que a iluminam, todos eles segundo os ensinamentos, as sugestões, as indicações que eu lhes terei dado. Os senhores atores da cena para a apresentação... Por favor, Sr. Frederico Marcelino. Faça favor, faça favor, Sr. Frederico Marcelino. Aproxime-se. Espero que não ouse continuar a protestar também diante do público. Protesto sim, senhor. E ainda protesto mais uma vez que o senhor, agora, na presença do público, tenha ousadia de me chamar pelo meu nome. Por acaso o ofendi? Ofendeu, sim, -se, senhor. E sem se dar conta, continua a ofender-me, fazendo-me estar aqui a discutir consigo depois de me ter forçado a aparecer. E quem lhe disse que era para discutir? O senhor é que está a discutir. Eu só lhe peço cumpra o seu dever. Eu estou pronto para quando for a minha entrada. Gostaria de vos apresentar... Não, senhor! O senhor não vai apresentar a um público que já me conhece. Eu não sou um fantoche nas suas mãos. A mim não mostra o senhor como mostrou aquele camarote vazio ou como se mostrasse uma cadeira colocada num local qualquer em vez de outro para algum dos seus efeitos mágicos. O senhor está a aproveitar-se da paciência Sou obrigado até nesta altura. Não, meu caro senhor, não se trata de uma questão de paciência. Peço-lhe simplesmente que pense que, neste momento, já não é o senhor Frederico Marcelino que está aqui vestido com esta farda, porque ao comprometer-se consiga improvisar esta noite, para que lhe saiam as palavras que devem nascer, digo bem, nascer da personagem que interpreta, para que o seu jogo seja espontâneo e os seus gestos naturais, o senhor Frederico Marcelino deve ver a personagem de Rico Verri, ser Rico Verri, e é, já o é. Ainda que, como ele lhe dizia ao princípio, eu não sabia se ele se poderá adaptar a todas as combinações e surpresas e joguinhos de luzes e sombras que o senhor preparou para divertir o público. Percebeu? Ai! Que foi? Santo Deus! Faça o favor de nunca mais voltar a dar-me bofetadas de verdade! Que diabo é isto? O que é que se está a passar? Passa-se que eu não autorizo a senhora Sara Cruz, sob o pretexto de que está a improvisar, a dar-me bufetadas, ouviu, que entre outras coisas me estragam a maquilhagem. Ah, oh, Deus do céu, mas a senhora não se afasta? Não é difícil furtar-se a elas. É um movimento instintivo e natural. E como é que me hei de furtar se a senhora mas dá assim de surpresa? É sempre que as merecer, meu caro senhor. Muito bem. Mas eu é que sei quando as mereço, minha querida senhora. Então esteja sempre a esquivar-se. Porque para mim, o senhor está sempre a merecê-las. E se representarmos de improviso, eu não posso dar-lhes sempre num momento fixo. Mas não é indispensável que me as dê de verdade. Então como é que quero que lhes dê? Quero que eu os finja. Eu não tenho um papel que possa aprender de cor. Tenho que vir daqui. Eu não tenho tempo de pensar, sabe? O senhor inerva-me, eu dou lhes Meus senhores, meus senhores, em frente do público. Já estamos na pele da personagem, senhor ensinador. Ah, e de que maneira? O senhor acha que sim? Desculpe-me, mas o senhor não queria fazer a apresentação. Pois aqui estamos nós a apresentar-nos a nós próprios. Uma bofetada e o imbecil do meu marido já fica muito bem apresentado. Olha, está a ouvir, está a assobiar, está completamente metido no seu papel. Mas parece-lhe possível fazer as apresentações em frente a esta cortina? Fora de qualquer quadro e sem qualquer ordem? Isso não tem importância, isso não tem importância. Não tem importância? O que é que a senhora quer que o público entenda? Claro que entende! Entende muito melhor assim, deixe isso por nossa conta. Todos estamos completamente dentro do nosso papel. É muito mais fácil e natural acreditar para quem vê, sem o um incómodo e as rédeas de um espaço circunscrito e de uma ação preparada dentro de mão. Nós faremos tudo e até faremos tudo o que o senhor preparou, mas entretanto, um momento, com licença, permito que apresente também as minhas filhas. Vá, venham cá, meninas, venham cá. Momina, Totina, Dorina. Nené, quatro lindas raparigas que, graças a Deus, eram todas dignas de virem a ser rainhas. Quem diria que nasceram de um homem como aquele que para ali está. Assobia, assobia, meu lindo, um bocado de grisou. Sim, sim, assim como eu, como eu tomo um bocado de rapé. Um bocado de grisou é que lá na te deviam enfiar nas ventas. Sim, sim, meu lindo, que te deixasse ali estendido e tirasse para sempre da frente dos meus olhos. Como o público certamente terá compreendido, esta rebelião dos atores perante as minhas ordens é fingida. Foi combinada de antemão entre mim e eles, para tornar mais espontânea e viva a representação. Até este espanto é fingido. O trovador, Leonora, Soprano Totina la Croce, esta noite. É a tia, minhas filhas. É a tia. A tia que vai cantar. E a avó e as outras tias. Estão aqui. Vieram cá. Vocês não as conhecem. Nunca as viram. E eu também não. Há tantos anos. Estou aqui. Ah, é por isso. Aqui na terra. A Totina vem cantar ao teatro de cá. Pois cá também há um teatro. Eu não sabia, a tia Totina. É então verdade? A voz de calhar com o estudo? Ai, se consegue cantar nos teatros. Mas vocês nem sequer sabem o que é um teatro, minhas pobres filhas. O teatro, o teatro. Eu vou dizer-vos o que é. Esta noite a tia Totina vai cantar. Só Deus sabe como ela estará linda na Leonora. Uh -uh -uh. Em que também sei cantar? Sim, eu também sei cantar. Fui eu quem começou a cantar. <risos> o trovador. Sabia o todo de cor. E agora canto para vocês. Faço para vocês. Vou fazer teatro para vocês. Vocês nunca viram. Pobres pequeninas. Aqui fechadas comigo. Sentem-se. Sentem-se aqui à minha frente. Ao lado uma da outra, nessas cadeirinhas. Vou agora mostrar-vos. O teatro. Primeiro vou dizer-vos como é. Uma sala, uma sala grande, com muitas filas de camarotes em redor. Cinco, seis fileiras, cheias de lindas senhoras elegantes, com plumas, joias, leques, flores e senhores de fraco com pérolas no plastron e gravata branca. E muita gente, muita, nas poltronas vermelhas da plateia, um mar de cabeças e luzes. Luzes por todo o lado, um lustre no meio que parece cair do céu e que parece ser todo de diamantes, uma luz que encandeia, que inebria, como não podem imaginar, e um rumor, um movimento, as senhoras a conversar com os cavalheiros, a cumprimentarem-se de camarote para camarote, uns sentados na plateia, outros a olhar pelo binóculo, aquele de Madre Pérola que eu vos dei para verem os campos, aquele... Levava-o eu. Levava-o a vossa mamã quando ia ao teatro. E olhava ela também naquele tempo. De repente, as luzes apagam-se. Ficam acesas apenas as luzinhas verdes da orquestra, que está na frente da plateia, por baixo do pano de boca. Os músicos já lá estão. Tantos, tantos a afinar os instrumentos. E o pano de boca é uma cortina, mas grande e pesada, de veludo vermelho e franjas de ouro. Uma magnificência quando se abre. O maestro já entrou com a batuta para dirigir os músicos. Começa a ópera. É isto o teatro. Meu Deus. O meu coração. Já não consigo cantar. Falta-me o ar. O coração. N não posso respirar. O coração. Há tantos anos que não canto. Mas, a pouco e pouco, o fogo a voz, aonde me faltar. Estava a cantar. Ouviram? Era a voz dela. Como um passarinho na gaiola. Malmina? Oh, Malmina? O que foi? Morreu. Malmina? Malmina? Magnífico! Magnífico! Um quadro magnífico! Fizeram aquilo que eu dizia. Isto não está na novela. Lá está aí outra vez. Mas esteve sempre aqui com os eletricistas a regular todos os efeitos de luz. Mas, mas o que é que ela está à espera para se levantar? Está estendida como se. Mas ela terá mesmo morrido. Meu Deus, desmaiou. Vamos levantá-la. Ai, não. Ai, obrigada. Foi o meu coração. Deixem-me, deixem-me respirar. Claro, claro, não é de espantar. Querem que a gente viva estas consequências. Mas nós não estamos aqui para isto, não. Estamos aqui para representar papéis. Papéis escritos e que se aprendem de cor. Não quero, por certo, pretender que todas as noites um de nós deixa aqui a pele. Temos de ter um autor. Não, autor não. Papéis escritos, sim. Se quiserem, para que nós lhe demos vida de novo. Por um momento. Mas, sem as inconveniências desta noite, que o público, por certo, nos perdoará.